Se você possui pelo menos um cartão de crédito com 3 mil de limite ou mais, não pule esse vídeo. Eu sou Elias Leles e aqui no nosso canal nós te ensinamos como é possível gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos. Se você possui pelo menos um cartão de crédito com 3 mil reais de limite ou mais, saiba que se você não está transformando esse limite, no seu cartão em renda extra você está perdendo dinheiro, é isso mesmo. Você Com esse limite do seu cartão de crédito, você pode gerar uma excelente renda extra todos os meses, colocando assim grana no seu bolso, de duas formas, a partir de suas necessidades e a partir de oportunidades, é isso mesmo. Você vai fazer utilizar esse limite para gerar renda extra a partir de suas necessidades, comprando coisas do seu dia a dia comprando coisas ali do, que você já precisa comprar mesmo, com itens para casa, itens para sua família, é, se você tem filho, item aí para um bebê, ou mesmo aqueles produtos de limpeza aí que você compra ali no supermercado da sua cidade, pagando às vezes até mais caro e não ganha nada para isso. Você vai aproveitar essas oportunidades para utilizar o limite do seu cartão de crédito, Fazer essas compras em sites estratégicos, sites que te dão essas, essas oportunidades de acumular uma grande quantidade de pontos, para depois transformar isso em renda extra. E a segunda forma é por oportunidade. Como que você gera renda extra a partir de oportunidade? Você vai utilizar o limite do seu cartão de crédito para comprar pontos e milhas dos programas de fidelidade, tanto dos bancos, você vai comprar pontos, quanto dos programas de fidelidade de companhias aéreas, onde você vai comprar milhas mais baratas e vender mais caro. Para você ter uma ideia, essa média aqui, a média de ganho, de retorno que nós temos nessas transações aqui, nessas oportunidades, é de basicamente em torno de 20 a 30% do valor que você usa de limite. Ou seja, se você é, utilizar uns um, um 5 mil reais de limite para comprar pontos num programa de fidelidade, depois que você transformar esses pontos em milhas, ou mesmo, se você já comprar lá essas milhas, depois que você vender você vai conseguir ter um retorno aí em torno de 20% a 30% do valor que você investiu de limite. Não é o quanto você investe, porque você não precisa pagar todo esse valor. Como que funciona? Você pega 5 mil de limite, compra pontos, divide essa compra de 5 mil em 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros. Então, esses 5 mil aqui, sobre esses 5 mil que você utilizou aqui de limite para comprar esses pontos, você vai ter um retorno aqui em torno de 1.000 mil a 1.500 reais desse limite que você utilizou. Então, se você não aproveita, se você não utiliza o limite do seu cartão de crédito para gerar renda extra, você está literalmente perdendo dinheiro. Dinheiro esse que poderia te proporcionar, gerar renda extra, que poderia te proporcionar dar mais conforto para a sua família, é, criar uma reserva de emergência, fazer uma viagem bacana aí com sua família. Então, o dinheiro poderia te dar uma maior tranquilidade financeira. Tá bom? Então, use o limite do seu cartão de crédito para gerar renda extra que sem dúvidas essa é uma da melhor forma que você tem de gerar renda extra. Desconheço outra que tenha tanto o retorno igual e que não dependa aí de você trabalhar mais, não dependa que você tenha aí muitas horas do seu dia disponível. Você precisa apenas de alguns minutos por dia para aproveitar essas oportunidades. Se você quer saber mais, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Também se inscreva aí no nosso Instagram, acompanhe nosso Instagram, né? Começa a seguir o nosso Instagram, nossas redes sociais no Facebook. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo desse vídeo para que a gente possa te ajudar ainda mais. Fato é que se você possui pelo menos um cartão de crédito com 3 mil de limite e não gera renda extra, você está perdendo dinheiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.